Bem-vindos aos Dias de Jardim. Sou José Manuel Santos, sou coordenador para Portugal da Jardim fornecedor de sistemas de rega para a La Portugal. Vou fazer uma pequena demonstração de como se faz um pequeno sistema de rega gota a gota, para um terraço, ou para um balcão, ou para uma varanda. Temos aqui duas floreiras em madeira, porque são floreiras que vão ser usadas nas varandas, nos balcões, nos terraços e uma coisa muito simples de fazer, muito simples. Temos aqui uma pequena demonstração com uma peça que... onde temos dois programadores. Ok, vamos então fazer a montagem deste tubo que é uma das primeiras aplicações que vamos fazer. Já tinha aqui estas pecinhas pré-montadas para facilitar um bocadinho o trabalho. Vamos indo lá então. Por norma, é mais fácil pôr o tubo em cima para facilitar o trabalho e as ligações à floreira. Estamos a fazer por fora porque facilita-nos o trabalho e a demonstração também do produto. Temos uma mangueira que sai do programador que vai fazer a ligação ao tubo que vai alimentar uh, os gotejadores. Esta pecinha, esta pequena mangueira, ou seja, pode ser uma mangueira de jardim, um carro porta-mangueiras, onde vamos ligar depois com uma pecinha, uh, uma pecinha que é própria para ligar um sistema CLICK e do sistema CLICK é própria para ligar também aqui ao tubo, pode-se ligar diretamente aqui ao tubo, não sei se estão a ver. Vamos então ligar o tubo. Está ligado. No final do tubo, por sempre, como nós dizemos com designação, um bujão de fecho para que a água não saia. Vamos tapar então o final do tubo com o um bujão de fecho. Esta é pecinha fecha o tubo ali. Vamos então começar com a distribuição da água para uh, as flores. Temos estas pecinhas pequenininhas, que vêm junto com os micro-gotejadores. Micro São ligações que vão fazer a ligação aqui ao tubo. Temos uma pequena chavinha, existem chavinhas maiores. Vamos fazer um furo, um pequeno orifício no tubo. Está feito. E a pecinha de ligação para o microtubo. Vamos encaixar até fazer um sistema clique. Está ligado? Vamos fazer aqui outro, outra distribuição do outro tubo. Outro furinho. Outra pecinha. Está ligado? E outro furinho. e outra pecinha. Ok, já temos aqui os tubos pré-cortados e vamos inserir os gotejadores já com estaca, que é o ideal para floreiras, já montar com estacas Ok, está o tubo ligado, liga-se o tubo à união, que vem do tubo principal, e põe-se a estaca junto, junto à planta. Fazemos a mesma coisa com aquela planta, liga-se à união, são micro-uniões de 6mm, encaixa-se junto à planta e falta-lhes simplesmente mais um. Como podem ver, está tudo ligado. Este gotejador é um gotejador final. Isto quer dizer que entra, sai e termina aqui, a água termina aqui e vai regar então a planta. Isto é uma coisa fácil de fazer, uh, simples, um tubo de 16 mm, um tubo de 6 mm, umas ligações e os gotejadores. Passo a fazer uma demonstração para esta floreira. Vamos fazer diferente uh, deste sistema que está aqui. A eficácia é a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. Temos o outro programador. Temos também um redutor de pressão. Aqui não temos um rotor de pressão. Aqui podemos montar um redutor de pressão. Caso haja poucas floreiras no terraço, terá sempre que usar um redutor de pressão. Uh, senão os vetejadores começam a saltar, começam a perder água. Vou então montar o tubo para fazer a ligação a esta floreira. Isto é um pequeno exemplo como se faz a ligação a uma floreira. A floreira pode estar aqui junto de mim, mas pode estar a 5, 10, 15, 20, 30 metros e assim vou ponto o tubo, consome comprimento comprometo necessidade chega se aqui depois uma, uma peçazinha que é um, chamamos nós um L. Ok, como podem ver já tenho estas pecinhas pré-fixas para nos facilitar o trabalho. Uh, são estas pecinhas que se encontram à venda também no Ler Romelan. Encaixamos o tubinho aqui nesta pecinha. E depois aqui no L. Okay. Aqui vamos pôr um T para fazer uma derivação tanto para um lado como para o outro. Estes T's às vezes são difíceis de, de montar e nós aconselhamos, quando for difícil de montar, até mais para os senhores que necessitam de fazer bastante esforço, pôr sempre a ponta do tubo e eventualmente um recipiente com água quente. Ter sempre um recipiente com água quente junto para que possa aquecer ligeiramente o tubo para uma montagem mais fácil. Pronto, isto é mais ou menos isto. Isto é um pequeno exemplo que eu costumo fazer uma pequena demonstração, como se faz, como se deve fixar. Depois, claro, que nós, com mais paciência, com mais calma, podemos pôr isto mais perfeito. Vamos passar então novamente a fazer furos uh, para fazer as ligações à carreira das plantas com a chavinha. Novamente, fazemos um furo, ok. Aqui, fazemos outro. Aqui fazemos outro. E aqui fazemos outro. Pronto, temos os orifícios todos. Vamos passar às ligações novamente. Temos novamente estas pecinhas de, de ligação. Que encaixamos aqui. estão a ouvir, ouve-se um pequeno clique, quer dizer que está lá encaixado. Ok. Usamos então, um novamente, o um tubo de 6mm, que é o tubo que vai fazer a alimentação das plantas com os respectivos gotejadores. Neste caso, vamos usar um gotejador em linha, quer é isto dizer que a água entra, sai e dá para ligar depois para outra flor, entra, sai e pode-se montar outro gotejador, outro chama-se gotejador em linhas. Estes são os gotejadores finais que entram e terminam aqui. Este vamos ligá-lo aqui para poderem ver. Mais uma vez informo que o ideal é montar o tubo em cima e montar a pecinha na lateral. Estou só a fazer aqui, não é a melhor maneira de demonstração, mas para nós fazermos a demonstração é melhor pôr aqui de lado. Normal tem que pôr em cima na floreira e encaixar os, os, os, as ligações na lateral. Facilita o trabalho. Ligo o gotejador em linha. Como ela é em linha, dá continuação. Ele começa aqui a gotejar. Põe-se aqui no meio da planta, ou escondido atrás da planta, como nós quisermos. E depois passa para a outra planta. Como aqui já é uma planta final, nós já não vamos pôr um gotejador em linha. Vamos pôr um gotejador final, que é este, este gotejador e chegamos aqui, encaixamos. Eu estou só a fazer isto, a pôr vários tipos de gotejadores para ver a oferta que existe no mercado de tipo de gotejadores. Eu podia continuar para mais flores, mais plantas em linha, com este gotejador em linha e chegar no final, pôr o tal gotejador, gotejador que é o gotejador final. Aqui só dá para pôr um e aqui outro. Aqui vamos fazer a mesma coisa, Encaixa aqui, o em linha e o final, depois com um outro bocadinho de tubo. novamente o cotizador final ali e o cotizador aqui, nós temos estas tacasinhas pequeninas para o microtubo, para fixar na terra ela não fixa aqui muito bem porque aqui é só turfa e não, não tem muita resistência às tacas, mas mais ou menos a ideia está cá, como podem ver está completado o nosso sistema de rega, só que falta depois um pequeno pormenor. Aperfeiçoar melhor. Fica esteticamente mais perfeito. Podemos pôr depois um tampão, senão a água sai toda por aqui. Põe-se um tampão. Acontece. Eu estou a usar dois tipos de gotejadores. Este gotejador é um gotejador, gotejador em linha que debita mais ou menos 4 litros por hora. Este gotejador é um gotejador regulável, que debita de zero, como vê, ele é regulável, roda e tem vários jatos, e tem, começa com um sistema de gota a gota até vários jatos. Regula de zero a 60 litros por hora. Ou seja, este gotejador uh, acompanha o crescimento da planta. Enquanto este usámos para uma planta pequena e ela crescer depois muito, não podemos usar este São Estes cozjadores é só para plantas pequenas. Este está para plantas pequenas e plantas grandes, porque acompanha o crescimento que debita desde 0 a 60 litros por hora. Como podem ver, isto está mais ou menos a ideia como faz um, um pequeno sistema de rega de gota a gota para uma floreira. É fácil de fazer, é rápido. Estamos a usar Dois programadores da Jardim Brick. Este é um programador de pressão zero, não necessita de pressão para funcionar. E este é um programador uh, normal, que necessita pelo menos de 0,8 bar ou um bar de pressão para abrir e fechar. Este não necessita de pressão para abrir e fechar. Estes programadores são fáceis de, de regular. É só pôr, na, pôr a pilha. Pôr a pilha sempre à hora que nós queremos começar a regar, ou seja, se quisermos começar a regar às 8 da manhã, 10 minutos, temos que pôr a pilha às 8 da manhã. Ok? E depois é só regar a frequência quantas vezes ao dia e quanto tempo. Aqui é a mesma coisa, tem que se pôr a pilha à hora que queremos uh, começar a regar. Só que este tem um pequeno pormenor. Se eu quiser regar às 4 da manhã, eu não me vou levantar às 4 da manhã, mas carregar às 4 da manhã, avanto-me às 8 e venho a pilha às 8. Tem aqui um botãozinho que é um pequeno delay, carrega-se 4 vezes e ele atrasa 4 horas. Vai-se a carregar às 4 da manhã. E aqui posso usar também uh, um, um sistema de, também de, de, de programação fácil, que é frequência e tempo de regra. Mais nada, Facílim. Uh, usa, este usa uma bateria de 9V, e este usa uma bateria de 1.5V, uh, AA. Este necessita de pressão, um bar de pressão, primeiro, pelo menos para funcionar. Este ou qualquer outro programador que existe no LEGO AMERLEN, só este é o único que trabalha com pressão zero. Ora bem, a Jardim Brick tem este pequeno aparelho, que é um, um sensor de chuva. Muito importante, poupa-se muita água num sistema de rega. Por exemplo, dias como hoje, quando está calor e de repente vem uma trovoada ou está calor e vem dois ou três dias de chuva e nós estamos ausentes, ele anula pura e simplesmente a rega enquanto estiver a chover, enquanto estiver úmido e depois aciona novamente o programa. É muito importante, poupa-se muito dinheiro e com este aparelho consegue-se pagar automaticamente ao fim de dois ou três meses. Este aparelho é só ligar por baixo do programador, tem um sistema de baioneta, está ligado? Põe-se isto numa zona onde apanhe chuva, ou num telhado, ou em qualquer sítio que esteja a apanhar a chuva, nunca pôr junto ao sistema de rega, porque se a rega estiver a regar isto, ele anula o programa de rega, tem que estar sempre ao sol, longe de, do sistema de rega e perto do computador. Podemos ligá-lo também aqui neste programador. Esta cabeça é movível. Ela é movível, pode-se guardar no inverno. Por detrás tem este pequeno botão, tira-se o botão e liga-se também a baioneta. Está ligado? Fica-se aqui, encaixa-se outra vez. E está também com o sensor ligado. Está salvo também de caso haja trovoadas, chuvas constantes em pleno verão, faz com que não deixe regar. Ok? Pronto, esta é a pecinha, enquanto sabem também não levo a melan. Muito importante, quando comprar um programador, compra sempre uma pecinha destas. Paga os programadores em 30, 40, 40, 50, 60 dias. É rápido. Espero que tenham gostado e poderá encontrar estes produtos. Na Lego Homerlan e todas as informações relativas a estes produtos. E até breve.